John Place foi um renomado professor universitário americano que criou um método simples e eficaz baseando-se nos princípios de inspeção e adaptação da memória com palavra. Basicamente o método dele é simples e funciona dessa forma. Quer ver só? Primeiro ele fazia à mão ou no computador uma ficha de revisão bem detalhada com o conteúdo que iria cair na prova. Depois obviamente ele ia para um lugar silencioso onde ele não fosse interrompido durante o tempo do exercício e aplicava o método de uma forma que você vai aprender agora que é bem fácil, bem legal. Primeiro passo Leia a primeira frase do texto em voz alta, em seguida repita a mesma frase sem olhar para o papel. Depois repita a primeira frase e a segunda frase mesma coisa, tampa os olhos e tenta repetir sem olhar para o papel. terceiro passo você pega a primeira, a segunda, a terceira e tenta repetir em voz alta e assim você vai fazendo sucessivamente até terminar o texto. Repita as frases até que você seja capaz de repeti-las sem o uso do papel. <música>